E aí galera, estudantes de todo o Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai começar uma sessão nova, chamada Matemática Aplicada, onde eu vou exemplificar algumas coisas que a gente vê no Ensino Médio. E vai ser a sessão que vai ser de resposta para aquela sua velha pergunta, para que que eu estou estudando isso? Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro assunto. O assunto de hoje será funções seno e cosseno. E para isso, eu vou contar uma história de quando eu estava numa escola X, eu dividi a frente com o um professor de matemática, com outro professor de matemática. E nesse dia, ia ter reunião de professores entre os professores e pais dos alunos. Pois bem, foi lá todo mundo na sala, né? E o meu parceiro foi na frente dizer que os alunos estavam muito relaxados, que ficavam no celular, enfim, reclamando, né? E ele deu exemplo de função seno, que os alunos não estavam nem sabendo o que é uma função seno. Aí, ok, e nisso, uma das mães virou pra outra e falou Ai, não sei por que, que o meu filho tem que ficar sabendo dessas coisas. Ou seja, criticou, sabe, o, o, a ideia do, da função seno. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação de função seno e cosseno, a gente que tá ganhando dinheiro com isso, e não é pouco, <risos> E vocês vão ver na prática também. Então, bora. Temos aqui um software desenvolvido pelos alunos da ciência da computação. Essas linhas são os eixos, representam os eixos, z. O avião está no espaço, lembram das aulas de geometria espacial da escola? Pois então, o computador ele não sabe fazer curva. Teoricamente, era para o avião só da em linha reta. Mas o que, que acontece? Como é que eu consigo fazer curva, então? A curva é dada por funções Aí o computador entende Essas funções elas podem ser modeladas da seguinte forma Olhem as imagens em tela aí Quem for da ciência da computação ou de algum curso que mexe com programação Vai entender bem o que esse pedaço de código significa Mas pra gente, o que interessa mais aqui É aquelas três linhas ali, é escrito POS X, POS Y e POS Z É ela que diz o andar do avião então repara que o andar do avião está relacionado com a posição que ele está no ponto XYZ, ou seja, o seu ponto no espaço, e a multiplicação da velocidade com a função seno e cosseno. Ou seja, pode ter certeza que aquele teu jogo favorito, aquele Flight Simulator da Microsoft, ou aquele Real Racing 3 do iPhone ou do, do Android que você joga, o Windows Phone não tem, né? <risos> Esses jogos, pode ter certeza, quando o carrinho faz curva ou quando o avião tá fazendo a curvinha dele lá, igual acabei de mostrar, tem função seno e cosseno no meio. Tem que ter. Alguma coisa do tipo. Tá, aí vocês viram e me perguntam, ok, para joguinho funciona, já vi alguma coisa assim, mas tem alguém que usa isso? Sim, meu. como exemplo, temos aí a escola de voa, como já deve estar em tela. Fly Escola, lá no Rio, eles utilizam o simulador e dizem que reduz o tempo de aprendizado em até 20 horas, de acordo com a, com a categoria que você escolher. Bom, esse foi o primeiro vídeo da série na temática aplicada. Se você gostou, dê o seu joia deixe seus comentários sobre o que, que vocês acharam, se vocês gostaram, pode ser sugestão de temas também. E quando eu tiver algum outro tema bacana, eu posto aqui pra vocês e fiquem bem, valeu, até mais!